A aula de hoje nós iremos atuar a região posterior, as costas. Eu sou o professor Emílio Júnior e venho nesta dica de treinamento passo a passo nesta aula para você atingir seus objetivos. Vamos lá, primeira coisa que você vai fazer, principalmente para as pessoas que sentem dores na região lombar e paravertebral, tem que ter a liberação do médico para fazer com total segurança. Teve a liberação do médico, os dois pés paralelos, a largura ou mais estreito um pouco do que o seu quadril. Você vai entrelaçar os seus dedos, olha, entrelaça os seus dedos dessa forma, Vai colocar ambas as mãos entrelaçadas atrás da sua cabeça, abrindo sempre os seus cotovelos, tá? Não deixa o cotovelo fechar, não. Abre o cotovelo, fica nessa posição onde você vai contrair o seu abdômen, projetar o peitoral à frente e vai flexionar o seu tronco lentamente, dessa forma. Isso. Vai, vai, vai. Vai mais um pouco, mais um pouco, não fecha isso. Volta à posição inicial. Você tem que sentir toda essa região aqui, posterior e a parte de trás das suas costas sendo alongada. Esse treinamento, além de fortalecer, ele também vai alongar a musculatura. Então, essa aula de hoje, você vai estar aprendendo dois pontos importantes. Fortalecimento da sua lombar e paravertebral. E além de fazer o fortalecimento, você vai estar alongando a musculatura da sua panturrilha, do seu posterior de coxas e dos seus glúteos. Este tipo de aula é para as pessoas que estão iniciando nas atividades físicas. Então, eu estou trazendo um conjunto de aulas para você aprender a fazer o exercício com total segurança desde o momento que tem a liberação do seu médico. Não se esqueça de assistir esses outros vídeos que irão aparecer a seguir, que são vídeos importantes que irão te ajudar nesse passo a passo para você conseguir o que deseja. Muito obrigado! Até nosso próximo encontro!